Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba trD No vídeo de hoje, eu trago o lançamento mais recente de uma das linhas mais recentes a serem lançadas por blogueiras. Uma paleta de sombras que deixou muitas pessoas malucas, inclusive esgotou no site da Eldora. Assim como vocês viram no título, a Top Secrets Palette da linha Nina Secrets by Eldora. Vocês me pediram muito tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram pra que eu trouxesse essa paletinha aqui. E como eu nunca deixo vocês na mão, óbvio, já trouxe aqui pro canal. Consegui, gente. Então, no vídeo de hoje, a gente a gente vai conversar altos babados, a gente vai dissecar todos os detalhes desse lançamento aqui da linha Nina Secrets Vamos falar sobre embalagem, preço, história de cores, textura, pigmentação, tudo o que vocês têm direito de saber Então se você já quiser conferir essa resenha da paleta Top Secrets Palette, já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo e claro, continue assistindo é a paleta Top Secrets Palette da linha Nina Secrets, by Eudora. E como eu sempre faço aqui nas resenhas do meu canal, antes da gente começar a dissecar todos os detalhezinhos dessa paleta, vamos ver o que, que a própria marca, nesse caso a Eudora, promete no site oficial. Vamos lá, de acordo com a marca, a paleta de sombras Nina Secrets Eudora apresenta a revolução da make. Bafo, né, gente? A paleta de edição limitada traz ultra pigmentação e texturas incríveis para criar infinitos looks. Possui oito cores hiper com alta cor já na primeira aplicação e promete ter três acabamentos diferentes, sendo eles mate, super brilho e efeito holográfico com brilho multidimensional. Então, né, depois de todos esses comentários, essas coisas revolucionárias que o site da Eudora me prometeu, vamos conversar um pouquinho sobre a embalagem, que é um tópico que eu acho bastante interessante, tenho certeza que muitos de vocês também. Vou dar um close. Esse aqui é o encarte exterior da paletinha Top Secrets. A gente vê que ela é toda mate, tem um verniz localizado com o icônico logotipo da Nina Secrets. Aqui atrás a gente tem várias informações do que o produto promete, assim como a gente viu lá no site. Temos várias informações de composição aqui embaixo, além de um mapa que eu acho muito interessante, Interessante ter isso nos encartes de paletas, com a história de cores da sombra já no encarte exterior. E aqui na frente, além do logo dela, né, tem o nome dela de novo, o logo da Eudora, o nome da paleta, e aqui tá dizendo que tem 8 gramas de produto. Vamos abrir pra gente já avaliar a embalagem por si só. Essa aqui é a embalagem da paletinha Top Secrets, da Nina Secrets. Assim como vocês podem ver, a paleta ela é minimalista. Ela só tem o logotipo da Nina Secrets e o nome dela aqui na frente, o logotipo da Eldora. Ela é pink, né, gente? Quem ia esperar uma outra cor vindo da Nina Secrets, a cara dela, né? E ela tem esse efeito glossy, que eu amo ver em produtos. Eu acho muito bonito, apesar de transferir bastante marquinhas de digital, né? Aqui atrás ela tem o mesmo acabamento, mas não tem muita coisa escrita. E em volta de toda a embalagem, ela tem um filamento leite dourado, que eu achei muito bafo e casou muito bem com o logo da Nina que também é dourado aqui na frente. A embalagem da paletinha é inteira de plástico isso aqui pode ser metal, mas eu suponho que seja só um plástico pintado também ela aparenta ser uma paleta bem resistente sabe, não parece ser mal construída nem nada do tipo. Ela tem um plástico bem grossinho e durinho, o que eu gosto de ver em paletas, né? Bem ao centro ela tem um fecho, né? Que abre e fecha a paleta, pra isso que fecho serve enfim, né gente? <risos> Abrindo a paleta você tem um plásticozinho, né? Para impedir que a sombras manchem o espelho durante o transporte e você também vai descobrir numa porção a história de cores da paleta e na outra um espelho. Particularmente eu não faço a mínima questão se uma paleta vem com espelho ou não, mas eu sei que muitos de vocês que me assistem fazem sei de muita gente que gosta de ter um espelho na paletinha, porque às vezes gosta de carregar na bolsa pra fazer um retoque e nem em todos os lugares você vai ter um espelho disponível então é interessante frisar que essa paleta aqui vem com espelho, assim como vocês podem ver a minha orelha ali do lado. Quanto à identidade visual da paleta, eu não vou dizer que me surpreende porque eu não esperava diferente, gente. Isso aqui é a cara da Nina Secrets, todo pink, todo dourado. Você podia apagar o logo da Nina Secrets dessas paletas e essa paleta ia continuar sendo a cara da Nina Secrets, mesmo sem o nome dela, porque isso aqui grita o branding da Nina Secrets. Algo que eu vou elogiar nessa embalagem é o aproveitamento de espaço. Essa paleta ela é relativamente pequena, ela pode ser segurada com as mãos e aqui dentro tem oito sombras. E ela é bem compacta, bem fácil de armazenar aqui na minha coleção. E eu tenho certeza que pra viajar também é super fácil, né, quando a gente puder viajar de novo, gente. Ai, que tristeza. Quanto melhor o espaço for aproveitado, quanto mais compacto o produto for, melhor ele na minha opinião. Eu prefiro praticidade do que beleza e nesse caso a gente conseguiu os dois, porque a paleta de fato é muito bonita e é muito compacta. Assim como eu falei anteriormente, essa paleta aqui ela é de plástico é um plástico resistente eu suponho que se você deixar a sua paletinha por acidente cair, ela talvez rache a embalagem, aqui é a parte externa mas eu acredito que as suas sombras vão estar a salvo se a sua paletinha cair fechada, não é? Então eu acredito que que em eventuais acidentes e quedas, as suas sombras não estarão perdidas, né? Que nem aquelas paletas que você derruba no chão e elas saem voando pelo ar, gente. Nunca mais voltam. <risos> Saindo desse âmbito de embalagem, né? Vamos falar de uma das coisas mais importantes numa paleta, que é a história de cores, né, gente? Basicamente, o maior motivo, o grande decisivo, na hora das pessoas escolherem uma paleta nova pra comprar, essa aqui é a história de cores da paleta Top Secrets. A gente tem um tom neutro claro, um tom neutro escuro, tem um tom rosadinho mais escuro, tem um... Um neutro mais quente. Aqui na parte inferior a gente tem alguns metálicos. De acordo com a marca, dentro dessa paleta existem três texturas diferentes. Mate, super brilho e holográfica. Então, gente, holográfico não é uma textura. Pra uma sombra, ou na verdade qualquer coisa ser considerada holográfica, ela tem que ter uma interferência em três padrões ou mais de luz. Isso de fato eu consigo enxergar aqui na paleta já de cara, eu ainda vou fazer os swatches pra vocês verem, tá? Tudo bonitinho. Mas eu não acredito que isso seja uma qualificação diferente pra um tipo de sombra. Existem sombras shimmer, que são holográficas, existem glitters, que são holográficos. Então eu considero essa paleta em dois tipos de acabamento. Aqui a gente tem os mates e aqui a gente tem os super brilhos. O fato de algumas dessas sombras aqui propriedades holográficas não vai qualificar elas numa categoria diferente. A holografia basicamente só é um tipo de interferência de luz diferente que a gente enxerga. Na verdade, não é muito incomum marcas classificarem coisas como holográficas, às vezes elas não sendo. A gente vai analisar se essas sombras aqui são holográficas de fato ou não mas essa realmente é a primeira vez que eu vejo uma marca classificar a holografia de uma sombra como uma categoria de acabamento, sabe? Eu realmente nunca tinha visto isso antes. Enfim, né gente? Eu acabei de falar pra vocês da história de cor e dos acabamentos Eu vou fazer os swatches de todas as cores pra vocês Mas antes disso, eu queria conversar com vocês A respeito da quantidade de sombras, né Assim como tá aqui fora da caixa Assim como eu já falei pra vocês Aqui tem 8 unidades de sombras diferentes E a paleta vem com 8 gramas Então cada sombrinha tem 1 grama Algo muito importante a se falar nessa resenha É o valor da paleta, né Essa paletinha aqui custa R$129,90 Eu comprei ambas as minhas paletas Tanto essa aqui que eu já tô resenhando pra vocês Quanto a que eu comprei no site não chegou ainda Mais barato né? não me engano eu paguei 87 na minha que eu comprei pelo site e ainda não chegou e nessa aqui eu ganhei 10% de desconto então ficou tipo 116 reais mais ou menos mas óbvio que por se tratar de uma resenha e a minha experiência não qualificar de todas as outras pessoas não é porque eu paguei mais barato nas duas paletas que você vai encontrar esses valores então eu vou tratar pelo full price que é de 129,90 então numa questão de custo-benefício você tem 8 sombras por 129,90 o que dá 16 reais e 23 centavos por cada sombra caso você queira saber qual é o custo-benefício por sombra dessa paletinha Beleza, com todos esses tópicos top eu acho que já tá na hora da gente fazer os swatches Que é o que vocês mais querem ver e eu também Já falei e repito nesse canal Que é muito importante que swatch não define A performance da sombra Se você me segue aqui, com certeza você sabe disso O swatch tem propriedades visuais Que é pra você ver como a cor fica Em cima da pele, então vamos lá fazer esses swatches Beleza, troquei todo o setup Aqui pra vocês poderem ver com clareza né? O meu braço, a paleta E quais sombras eu estou usando Como as sombras dessa paleta não têm nomes específicos Vou começar os swatch. Na ordem da própria paleta, tá? Eu vou começar por esse marrom aqui Olha só, o swatch ficou muito bonito Transferiu certinho Vamos pra esse laranja Olha só, também fez um swatch muito bonito Esse rosinha queimado Esse marrom bem escuro Tá certo? Essa primeira fileira de swatch está se saindo muito bem. As sombras estão bem bonitas. São macias, né? Vamos pra essa cor aqui, que eu acredito que seja numa textura shimmer. Que é mais pra um champanhezinho. Bem bonito. Esse tom de dourado aqui também é um shimmer, né? Que a marca classifica como um super brilho. Acredito eu que o que a marca classificou como holográfico na textura sejam essas duas últimas sombras. Mas é aquele negócio, né, gente? O holográfico não é uma textura em si. É uma propriedade da sombra. seja ela glitter ou ela é shimmer, né? Mas vamos testar aqui. Ela é um pouquinho mais chunky do que a sombra super brilho, como se ela fosse um pouquinho mais pedaçojinha, sabe? Mas é muito discreto. Quase não tem diferença na textura pra sombra super brilho. Vamos para a última, que eu confesso que é a que eu tô mais animado, porque eu achei essa sombra aqui muito linda. Olha só, gente, essa sombra tem um fundo meio roxo, não tão vibrante, é um roxo meio ameixa, e tem glitters com partículas tanto arrocheadas quanto azuladas. Mas enfim, esses aqui são os swatches, né, pra quem queria ver como é que ficava na pele. Assim como eu falei, todas têm uma textura muito macia, todas descarregaram muito bem. Agora vamos testar essas sombras nos olhos, não é mesmo? Afinal de contas, ninguém vai sair na rua com sombra no braço. <risos> Bom, de volta à resenha, finalmente vamos chegar na parte mais importante, que é onde a gente vai, de fato, testar todas essas sombras nos olhos. Acredito que quem me acompanha já sabe, né, mas a primeira coisa que eu vou começar fazendo é retocando aqui o corretivo da minha pálpebra. Eu vou fazer isso não pra potencializar a sombra, eu faço isso em resina de sombra porque eu faço isso em todas as minhas maquiagens Eu nunca faria uma sombra em cima de uma pálpebra que tá totalmente acumulada e não tá retocada Porque dessa forma eu não estaria dando uma chance justa pra sombra Eu sempre falo isso aqui no canal, mas é importante frisar porque tem sempre gente nova chegando, não é mesmo? Então eu vou retocar o mesmo corretivo que eu já usei na minha maquiagem Pra gente poder testar e avaliar essa paletinha da Nina Secrets Beleza, pálpebra retocada, já estamos prontos pra começar essa maquiagem. Outra coisa que eu costumo fazer nas minhas resinhas de paletas de sombras é que em um olho eu faço um look e em outro eu faço um outro diferente pra aproveitar o máximo de sombras que eu puder dessa paleta, tá certo? Acredito eu que eu vou conseguir usar todas. Vamos começar com o um olho mais básico? Vou vir aqui nesse tonzinho, né, que é o primeiro que eu fiz o swatch. Com esse marronzinho mais claro eu vou começar marcando o meu côncavo. Vou vir agora nessa sombrinha laranja, esfumando o marronzinho mais claro que eu usei Anteriormente com essa sombra aqui. Vou vir nesse ladinho desse pincel aqui, que é bem pequenininho E eu vou pegar esse tom aqui de marrom bem escuro Porque eu quero aprofundar o canto externo da minha pálpebra, né Abaixo daquele marronzinho inicial que eu usei Eu tô com muita vontade de aplicar esse douradão aqui, né No canto interno do meu olho Dependendo da paleta de sombras, eu cortaria uma cut com um corretivo Mas eu tô afim de testar direto Vamos ver como é que essa sombra super brilho performa direto no olho Inicialmente foi é isso aqui que eu consegui só com o pincel, tá? Tá. Deixa eu testar aplicando com o dedo Antes da gente ser drástico e já passar pro corretivo, né Quem tem unha grande se lasca nessa hora, né, gente Pra não furar o olho, auge Olha, a pigmentação ficou melhor. Vou aplicar com um pouquinho de bruma pra ver se aumenta. Eu acho que ainda podia melhorar um pouco. Enfim, vou voltar no pincelzinho que eu apliquei o marrom e esfumando essa porçãozinha externa. Vou usar um pincelzinho de detalhe pra vir nessa sombra champanhe aqui, mais clara. Porque eu quero iluminar o canto interno do meu olho. Tô usando a sombra pura, sem bruma, sem nada. E vou usar a mesma sombra pra iluminar o ossinho da sobrancelha. Vou fazer o esfumado da pálpebra inferior dos meus olhos. Acredito eu que eu só vou usar esse laranjinha e talvez esse marronzinho mais escuro aqui E já já eu volto, já com esse olho finalizado pra gente partir pro próximo Então gente, já finalizei o outro olho, a gente já pode passar pra esse olho aqui Vou começar marcando em volta de todo o meu olho com esse tom de marrom aqui mais escuro da paleta Com o pincel de esfumar eu vou selecionar essa cozinha aqui meio malva E eu vou usar ela pra esfumar o marrom que eu apliquei anteriormente eu quero muito aplicar essa cor aqui no centro da minha pálpebra, né, que eu gostei bastante, mas como no outro olho eu apliquei a sombra sem corretivo na hora de eu aplicar na pálpebra, eu queria testar e também mostrar pra vocês com corretivo, dessa forma você já pode saber de acordo com a sua técnica, né, caso você use corretivo ou não. Nesse olho aqui eu vou usar. Vou tentar aplicar a sombra com o dedo. E eu vou voltar lá naquela corzinha malva, né Que eu usei pra esfumar o marrom Pra ir esfumando entre o marrom que eu apliquei nas laterais E também a sombra metálica que eu acabei de aplicar com o dedo Esse lado aqui tá dando um fallout considerável Em comparação com o outro lado Especialmente a sombra marrom mais escura A última sombra que ainda falta eu usar É essa aqui da paletinha Que é esse rosinha Eu vou usar ele pra iluminar o osso da sobrancelha Uau, ele brilha bastante E é muito bonito Dá de ver as partículas holográficas aqui eu vou aplicando ele no osso da sobrancelha E também eu vou criar um ponto de luz no cantinho interno do olho Pra economizar tempo no vídeo eu vou fazer um corte Eu vou aplicar máscara de cílios, lápis de olho, cílios postiços Todo babado pra eu finalizar esse olho aqui Mas na pálpebra inferior eu acredito que eu vou usar Talvez esse marrom mais escuro e um pouquinho desse malva Então gente, maquiagem completa eu vou dar um closezinho aqui pra vocês verem como é que esse olho aqui ficou Na parte inferior eu usei mais aquele tonzinho de malva Nada demais depois de ter testado absolutamente todas as sombras que essa paletinha aqui tem, acho que a gente já pode voltar a conversar a respeito dela. Antes de eu dar as minhas opiniões específicas e tal, do que eu achei tintim por tintim, vamos recapitular as premissas do produto de acordo com a marca. Eles falaram que essa paleta apresenta a revolução da make, traz ultra pigmentação e texturas incríveis para criar infinitos looks. Com ela, você está sempre pronta para qualquer ocasião. Sombras lindas e versáteis, com três acabamentos diferentes de acordo com eles. Sendo matte, super brilho, efeito holográfico com brilho multidimensional. Então, realmente essa paleta aqui, assim como eles falam, tem cores lindas de fato, eu acho essa paleta muito bonita. Se você curte sombras neutras, eu tenho certeza que você vai gostar dessa história de cores. Não é a minha história de cores favoritas, mas algo que me chamou a atenção nessa paleta aqui foram as sombras metálicas, né, antes de testar eu tava curioso. A gente ainda vai conversar a respeito disso mais lá na frente. Mas sinceramente, gente, eu acho que esse negócio de revolucionar a maquiagem, algo do tipo, não, eu não vejo nada de revolucionário nessa paleta O que eu vejo é uma paleta muito bem pensada Muito bem construída Com uma seleção de cores que grita o nome da blogueira que criou ela Que é a Nina Secrets Eu acho que ela é uma paleta que ao mesmo tempo pode ser sóbria É uma paleta elegante É uma paleta que você pode usar casualmente Você também pode usar pra algum evento Então assim, revolucionária essa paleta de fato não é Mas ela é uma paleta muito bem estruturada e muito bem pensada Com uma seleção de cores que em primeiro lugar agrada a Nina né, que foi quem criou a paleta E eu tenho certeza que vai agradar a maior parte do público dela Que provavelmente se interessa por sombras neutras Sombras versáteis Você consegue fazer sombras casuais com essa paleta Você consegue fazer sombras mais elegantes Enfim, definitivamente eu acredito Que quem goste da história de cores dessa paleta Não vai ficar decepcionado O branding tá on point Acertou assim na mosca A identidade visual da paleta tá bonita A construção da embalagem tá bonita E tá bem feita, que é o que importa Tem marca aí que foca só no design E às vezes sai a embalagem do produto meio porca, meio frágil nesse caso não, realmente está bem construído o material, é de qualidade eu vi muita gente online falando a respeito da seleção de cores, dizendo que estava parecido com blogueira X, dizendo que tava parecendo com blogueira Y, o que eu mais amo é que quando algum criador de conteúdo comenta esse tipo de coisa, a onda de hate é inegável, mas justos consumidores e seguidores são as primeiras pessoas a falarem isso, só quando algum criador de conteúdo ou algum youtuber fala que vira polêmica, não sei porquê qual é a minha opinião a respeito disso? eu sinceramente não eu esperava nada de diferente. Eu esperava sim que o primeiro lançamento da Nina ia ser uma paleta neutra, ia ser algo nessa vibe. Existem outras blogueiras que lançaram paletas parecidas antes e nada disso influencia, sinceramente. É uma paleta que tá exatamente no branding da Nina, que tem a ver com o público dela. Eu já vi a Nina usando essas cores aqui há muito tempo, antes mesmo dessa paleta existir. Hoje, pelo menos, nós, consumidores, né, termos conhecimento da existência da paleta, porque provavelmente ela já sabia há muito tempo, né, porque demora pra fazer maquiagem, tá, gente? Não é da noite pro dia, não é porque uma blogueira lançou uma coisa que a outra foi lá e copiou. Tipo, gente, isso não existe. Ninguém fabrica um produto do nada. Além do que, eu não esperaria nada de revolucionário ou de impactante numa paleta predominantemente de tons neutros, tá? Isso aí eu acho que é pedir um pouco demais. No overall, eu gostei de absolutamente todas as sombras. Eu só tenho duas observações em duas sombras diferentes, mas vamos começar pela primeira fileira. A primeira fileira é de tons mate. Todas as sombras são super macias e são bem pigmentadas. Todas têm uma taxa de fallout, né, de esfarelar bem ok, na verdade. A única que esfarelou um pouco mais em comparação com as outras foi esse tonzinho de marrom aqui. Eu usei ele no cantinho externo desse olho e usei ele bastante aqui nesse olho. E acabou que nesse olho aqui ele teve um fallout bem mais notório, né, até porque eu usei bem menos nesse olho aqui. Mas assim como as outras três sombras mate, achei super pigmentadas e macias. Falando dessa fileira aqui de baixo e em especial dessa sombra aqui, eu preciso dizer que eu amei. Eu usei a essa sombra no arco da minha sobrancelha e no cantinho interno. Essa sombra, por cima de outras, fica meio que sem fundo, sabe? E fica só as partículas do brilho. Eu achei que ficou muito, muito lindo. Chama atenção direto. Você olha pro meu olho e ela chama atenção. Fica muito lindo. Usei também o dourado, que é a primeira sombra que eu preciso fazer uma observação. Eu preciso dizer que eu esperava um pouco mais essa sombra. Antes de tocar na paleta, antes de fazer os swatches e tal, ela apresentava um brilho bem alto, bem alto mesmo, que eu não enxergo mais aqui nem no pen. Não tô dizendo que a sombra não é pigmentada, assim como vocês estão vendo, eu tô com uma base dourada muito bonita, é uma base metálica também, mas a minha suspeita é de que antes de ser instalada na paleta, essas sombras metálicas passaram por um spray de brilho que na verdade é algo muito comum na indústria da maquiagem para dar mais efeito quando a sombra não tá tocada ainda, mas na verdade isso não vai aumentar o brilho da fórmula, porque isso é só uma coisa na camada superficial da sombra. Então, assim como vocês podem ver, a sombra é pigmentada, meu olho tá metálico, só que nem de perto e nem de longe também. As partículas de brilho são tão chamativas quanto estavam no pen e quanto eu gostaria de que elas fossem no olho. Partindo pra essa aqui, esse rosinha, que é um dos holográficos, eu preciso dizer que me surpreendeu. Eu apliquei ele aqui no ossinho da sobrancelha também, no cantinho interno do olho. Assim como essa sombra metálica aqui, que não é holográfica, né, essa aqui é, ambas ficaram muito bonitas por cima de outras sombras e também por cima da própria pele, que eu não tinha aplicado nenhuma sombra eu consigo ver a variação de luz nas partículas de brilho de fato eu consigo entender o propósito holográfico dessa sombra rosa eu acho que essa sombra fica maravilhosa no ossinho da sobrancelha, no cantinho interno do olho eu acredito que em looks futuros que eu vá fazer com a paletinha Top Secrets eu posso explorar mais ainda essa sombra porque eu achei ela muito bonita de fato e eu não tava esperando muita coisa dessa sombra porque realmente não tinha me chamado atenção e me serviu muito bem eu sinceramente gostei demais dessa cor a segunda sombra que eu falei que eu gostaria de fazer uma observação é essa aqui, que é a última que a gente vai conversar dessa paleta, e que foi exatamente a que eu apliquei aqui no centro do meu olho. Eu tive basicamente o mesmo problema que eu tive com a sombra dourada. No pen, ela tava com aquele acabamento de spray de brilho. Assim que eu fui passando o pincel, eu já fui percebendo também que não fazia parte da própria fórmula. Mais uma vez, não é que a sombra não seja pigmentada, ela só não brilha tanto quanto eu gostaria. Aqui vocês estão vendo os brilhos das partículas de shimmer, e das as partículas holográficas, mas eu acho que podia ter mais partículas de brilho, assim como a rosa, por exemplo, que performou perfeitamente, o então a é champanhe. Mas basicamente essas foram as duas únicas sombras que não me entregaram aquilo que eu tava esperando, sabe? Passando por absolutamente todas as cores da paleta, eu acho que eu já posso concluir com as minhas opiniões finais. Eu tô muito feliz da Nina ter lançado essa paleta Eu acho que serviu perfeitamente Ao branding que a Nina construiu Durante esses 10 anos, ou mais De carreira, inclusive, eu acompanho ela Pelo menos uns 7 anos, acredito E essas cores estão completamente dentro Da marca, completamente dentro do que ela usa Do que ela compartilhou com as seguidoras Dela durante os anos Se você usa sombras neutras e se você curtiu A história de cores, eu não acho que você Vá se decepcionar com essa paleta Design bem feito, branding bem feito Seleção de cores bem feita, eu não tenho do que reclamar das fórmulas mate então de parabéns, as únicas que eu não amei assim completamente foram esse douradinho e esse rosto que eu achei que faltou um pouquinho mais de partícula de brilho, principalmente azul vale frisar que eu infelizmente não falei isso no comecinho do vídeo, mas essa paletinha é cruelty free, é vegana que é algo que muita gente se interessa em saber eu não acho o valor de 130 reais chocante né, é uma coisa que a gente vê em vários produtos de maquiagem até mais caros também, essa paletinha aqui eu tô considerando que ela custa 130 reais porque é o valor total dela, Apesar de eu ter pagado mais barato, tanto na que eu comprei na revendedora, quanto na que eu comprei no site. Mas é aquele negócio, né, gente? Cada pessoa vai considerar um valor alto ou um valor baixo de forma diferente. Mas falando de um ponto de vista mercadológico, uma paleta de sombras custar 130 reais. Talvez esteja um pouco acima da média de outras blogueiras, mas também não tá muito distante de outras paletas de sombra no mercado. Será só falei tudo nessa resenha, gente? Chegamos ao fim da resenha, acredito eu. Acho que eu dissequei o máximo de informações que eu pude da paletinha Top Secrets Palette da linha Nina Secrets by Your Daughter. Falamos sobre embalagem, falamos sobre história de cores, preço, pigmentação, falamos exclusivamente sobre cada sombrinha, enfim. Acredito que eu dei todas as minhas opiniões. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos novos de maquiagem, de unhas, de beleza, enfim, gata, de vários assuntos. Então já se inscreve aí, dá uma olhada no canal pra não perder nada. Deixa o seu comentário aí embaixo, o que você achou desse lançamento, se você compraria ou não essa paleta, caso você tenha comprado e já testado, né? Comenta se você gostou assim como eu, se você amou e adorou a paleta, achou, tipo assim, incrível e revolucionária. Ou se você não gostou da paleta, comenta aí embaixo também, fala as suas opiniões pra gente ajudar todo mundo que tiver interessado a comprar essa paletinha também. Fiquem ligados que aqui no canal canal em breve vai vir a resenha da base, do primary e dos vários outros produtos da linha Nina Secrets. A resenha da paletinha saiu antes porque, como eu falei pra vocês, eu consegui encontrar uma revendedora que tinha disponível. Mas o restante das coisas eu comprei online mesmo, já faz bastante tempo e ainda não chegou, mas acredito que vai chegar muito em breve. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, considere me seguir, eu sou arroba gajotrd no instagram, twitter e tiktok. Eu posto vários conteúdos de beleza e eu compartilho conteúdo com vocês muito muito mais rápido durante o dia a dia. Tô sempre batendo papo com vocês, pelas DMs, pelos stories, respondendo a todos vocês. Então já corre pra me seguir nas redes sociais. Sou arroba em todas elas. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com outras pessoas, com seus amigos, com sua família, pra ajudar no desempenho tanto do vídeo quanto do canal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you.